Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a você que está acessando o meu canal agora. Bom gente, eu quero falar com vocês hoje sobre um produto novo no mercado que está fazendo muito sucesso entre as mulheres. Para vocês mulheres que sofrem há muito tempo comprando cílios postiços ou que procuram bastante tempo, algo que realmente deixe seus cílios muito longos né? ou com bastante volume. Chegou o que o público feminino tanto desejava. A indústria brasileira gente, de cosméticos está apresentando o novo Mega Cílio. Bom gente, estou mostrando na tela agora para vocês a página do Mega Cílio, exclusivo para você, o site que tem autorização para vender este produto que traz grandes resultados e benefícios para quem deseja ter é, cílios grandes, né, e volumosos. Bom, olhando diretamente no site aqui. O MegaSil, é, você já tem à primeira vista esse vídeo, né, esse vídeo aqui que explica todo o passo a passo de como funciona o Fantástico MegaSil e o que ele pode fazer por você, tá bom? E assim, gente, você encontra o link para acessar esse site de primeira mão abaixo aqui na descrição desse vídeo, certo? Também tem aqui postagens, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Tem postagens de, de usuários do Instagram que já compraram e estão amando o produto MegaSil, certo? Gente, esse produto está um grande sucesso no mundo todo, ele chegou agora no Brasil e vem conquistando a mulherada toda. Lembrando que esse produto, ele, ele aumenta mais da metade e o tamanho e o volume dos cílios, certo? Você tem resultados em 7 dias após o início do tratamento, ele é 100% natural e sem contraindicação, ele não irrita os olhos... É uma fórmula importadora dos Estados Unidos, certo? E quanto mais tempo você usa esse produto, maior é o resultado que você tem. Tá certo? Bom, gente. É... Vou mostrar aqui para vocês também um pouco mais abaixo aqui, ó, do site do Sil, Resultados de pessoas, tá vendo? Ó? Pessoas que deixaram o seu depoimento e você pode notar a diferença do antes e depois. É impressionante os resultados, Tá? Então, é esse o site que eu estou mostrando para vocês do MegaSilm, o site oficial onde vocês podem realmente comprar somente desse site, tá, gente? Não procure nada pelo Mercado Livre LX, que tem. Ah, pelo menos aqui no Brasil, o pessoal falsifica muito, muito, muitos produtos para estar vendendo por aí, tá bom? Mas o site verdadeiro onde você realmente vai encontrar o produto e que chegou agora no Brasil, é esse que eu estou mostrando para vocês aí e onde eu estou deixando o link na descrição, certo? Bom, vou mostrar para vocês aqui. É, outro detalhe, além do, do, do, do Mega Seal, né? ele mostra aqui ó, como funciona o Megacil com aumento de cílios né? No primeiro aplique com os olhos limpos e sem maquiagem, tá certo? você aplica o Megacil da raiz dos cílios até a ponta Duas vezes ao dia, uma vez pela manhã e uma vez à noite Depois, você, após uma semana, você já vai começar a notar o aumento no tamanho e o volume dos cílios Além de um brilho mais intenso nos cílios Certo E já pronto, né? quanto mais tempo continuar o tratamento, mais resultado você vai obter Você pode ver aqui através da terceira figura, né? o tamanho que já está do cílio né? Lembrando que esse produto ele é totalmente 100% natural Pode ser usado continuamente, certo? Bom, na compra desse produto, né, do rímel, você realça ainda mais os efeitos com ele E você tem o... a máscara aqui, né? vem a máscara junto, do rímel 4D Vem também um Curvex, modelador de cílios, certo? Assim que você compra, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como você pode estar escolhendo o seu kit. Pode ser o Kit 1, né? o Kit 1 na verdade é só o Mega Sil que vem. A partir do Kit 2, você já tem o Kit 2, que é 2 Mega Sil, uma máscara rímel para cílios 4D, né? e você vem com desconto aí de 33%. Ou você pode estar comprando o Kit 3, né, que é uma máscara rímel, mais o Cuvex, modelador de cílios, e um desconto maior aí de 44%, tá certo? Bom, gente, esse é o produto mega Megacirco que está fazendo muito sucesso. Eu vou deixar agora, no final, agora, uma, uma pequena apresentação né, do, das pessoas que utilizam esse produto, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que realmente vocês tenham gostado. Tá? Deixe um like no vídeo, deixe seu comentário, suas dúvidas, tá? que eu farei respondendo para vocês, tá bom? Um grande abraço aí.